Dando continuidade à série Ídolos do Desporto, que presta homenagem às grandes figuras do desporto nacional, surge este ano uma moeda de autoria do escultor João Cotileiros, dedicada a Rosa Mota, campeão olímpica e mundial numa das disciplinas mais emblemáticas do atletismo, a maratona, Rosa Mota ficou na história do atletismo mundial ao correr e vencer a primeira maratona feminina oficial, em 1982, com um palmarés invejável, onde se destacam a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e um campeonato do mundo em Roma, em 1987, além de três campeonatos europeus, Acho que não falha nada, pois, não, Rosa? Rosa Mota continua a ser-se uma fonte de orgulho e admiração para muitas gerações e para todos nós. Uma salva de palmas. Olá, Rosa. Como, Como eu disse há pouco, o sorriso continua igual e eu vibrei com aquelas imagens. É, Desculpa, porque... mas não é só o sorriso, o corpinho também. <risos> <risos> impecável, eu... impecável. Eu aqui é? Impecável. <risos> Rosa, a dificuldade, o orgulho de vencer uma maratona, de dar-se tanta alegria aos portugueses, mas ao mesmo tempo a uh, uh, viver aquele sacrifício de correr-se mais de 42 km, está expresso uh, nesta moeda? Uh, está tudo expresso, menos o sacrifício. Uhum. Acho que não há sacrifício, mesmo na minha carreira não houve sacrifício. Quem fez esta moeda também não fez com sacrifício. Não houve sacrifício fez... na, não houve na carreira? Não houve sacrifício nada, não. Só prazer, determinação e. E querer chegar em primeiro lugar, foi isso que eu tentei fazer, consegui, com muito, muito trabalho, muita paixão. Aliás, não só sou eu que faço com paixão, todas as pessoas que estão aqui para chegar onde chegaram, acho que trabalham com paixão, não é com claro. sacrifício. E, Gostar e do que fazemos vencer. ajuda imenso. Sem dúvida. Sobretudo a partir é dos 30 km. É a partir dos 30 km deve ajudar imenso. Tudo, a partir dos 30 km, eu acho que o que custa, ou o que custava, era estar à partida, à espera da... Da, do starter, da, do, do tiro. De Há ah, cidade, o tiro, aquele momento de é o tensão. É o Esse é o hum. pior momento. Depois daí, 42 km passam depressa, muito depressa mais, depressa, mais depressa do que aos 5 minutos que eu posso estar aqui, pode ter a certeza, porque temos que estar com atenção a tudo, temos que estar também concentradas, temos os abastecimentos, temos os nossos técnicos que estão de lado a darmos alguma, ou fazermos algum sinal, e eu tive sorte sempre de ter o meu técnico perto uhum. de mim e não era preciso falar, bastava o olhar dele que eu sabia como é que seria terminar. As expressões já diziam tudo. Diziam tudo. E depois era saber que já estava aos 40, só faltavam dois quilómetros, já se via o estádio e pronto. E tudo acabava bem. Parece tão fácil. Facílimo. <risos> um... Se calhar eu ficava mais cansado quem está a, Sim, ver, a ver do que quem está e a sofrer e está a, torcer. a torcer. Porque vocês não sabiam como é que eu estava, se claro, eu estava cansada, claro. se eu tinha alguma dor, se eu ia bem, como é que eu ia, uhum. e eu sabia. Mas essa gestão é? mental é decisiva, não é? Uh, uh, ou seja, nós percebermos que não, ainda estou bem, uh, não posso puxar já, uh, os meus adversários uh, começam a sentir que já não estão tão bem quanto poderiam eventualmente pensar que estavam, enfim... Esse, Mind games, mas para dentro é importante durante essa corrida Não, e faz, suponho. É muito importante e também temos que conhecer os adversários, eh, conhecer o fraquinho de alguns adversários, saber que, que nunca podem passar à nossa frente, porque psicologicamente eles se pusessem à nossa frente. É uma vantagem psicológica? Temos que jogar também. E eu tive uma experiência, posso dar rapidamente, que foi nos campeonatos... Estamos com tempo, estamos com tempo, é uma maratona, estamos Uma com maratona, tempo. é muito. Nos campeonatos europeus, em 1990, em split, eu parti rápido demais e nós temos que saber controlar o nosso andamento e a minha tática era partir, abrandar e depois terminar rápido. Mas entusiasmei-me com o público, que chamava Rosa, não eram portugueses, mas parecia que estava a correr em casa. e então, distraí-me um bocadinho do andamento e quando dei por ela, o meu treinador disse, atenção que vais ser apanhada. Estourei, sabem que eu estou, não é? Quer dizer, O abastecimento que eu tinha para os 42 esgotei-o aos 25. Quando fui realmente apanhada por uma atleta russa, que depois, mais tarde, veio a ser campeã olímpica em Barcelona, em 1992, e olhei para ela e achei que ela não ia ganhar. Eu estava esgotada. E olhei e disse, não, tu não me ganhar, não me passar. E sempre que ela tentava passar, eu nunca a deixei pensar. Nunca a deixei. E mesmo no estádio, quando eu entrei, eu olhei para trás e pensei assim, eu estou muito esgotada, mas também deve estar melhor que eu. Mas se ela arrancar, eu também arranco. Mas nunca perdi a esperança de vencer. Nunca me senti derrotada, que é isso que nós nunca devemos perder, a esperança. Acho que devemos ter sempre na nossa mente que somos capazes de vencer, somos capazes de estar no top. E foi isso que aconteceu. A determinação para nos gargamos é fundamental. É fundamental. Fundamental. fundamental. E já esgotei os meus cinco minutos. Não, mas eu queria... queria mais uma pergunta, porque eu sempre, uh, sempre sempre admirei a si, sempre admirei grandes campeões. Já é era uh, nascido? Já, claro. <risos> esses cabelos brancos não dizem nada, cheio <risos> de cabelos brancos. Uh, sempre, uh, sempre me causou aqui alguma, alguma dúvida. Quando é que os grandes campeões percebem que devem parar e devem sair no momento em que estão, não exatamente no auge porque aí querem continuar a vencer, mas também não entrar naquele declínio que depois os quase leva ao esquecimento? Isso é um, é, um, é um momento difícil para um atleta, suponho. Eu acho que é muito difícil, porque eu também ainda não me encontrei, porque eu ainda não parei. <risos> Quando chegar à altura, eu aviso, mas para já, ainda continuo a treinar, ainda estou a pensar em continuar a competir. Já comecei a fazer algumas competições e vou continuar. Então, venham mais vitórias. Ora, Uma não salva não. de palmas. <risos> muito obrigada. Rosa, muito obrigado. Parabéns. <risos>